Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Tudo bem? Espero que sim. Hoje trarei uma mensagem né, é, que ainda não saiu no meu canal né, e será em primeira mão para os irmãos. Logo depois sairá no meu canal essa mensagem. e Espero que Deus possa abençoar a vida de cada um através dessa mensagem, que ela possa ser compartilhada. Né? É uma mensagem curta mas que fala bastante sempre do Evangelho, né? é, em formato de canal do YouTube essa mensagem, pois eu tenho um canal e esse canal espero estar é, proliferando a palavra de Deus, disseminando a palavra a todo aquele que puder ouvir e crer. É, eu queria orar em primeiro lugar para que Deus pudesse estar abençoando essa palavra no seu coração. Pai, eu te agradeço por mais um dia e peço ao Senhor que abençoe a cada pessoa que está assistindo essa mensagem. Que tu possas guardar, livrar, abençoar, libertar a cada um, ó Pai, de conformidade com a tua palavra e o teu querer. Eu oro agradecido pela vida de cada irmão, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Fique com a mensagem e depois a gente fala um pouquinho sobre o canal, que os seus irmãos puderem e quiserem se inscrever lá também, fiquem à vontade, fiquem com o vídeo, valeu, obrigado. Você sabia que Deus fez um dia só para descanso do homem? Não, não sabia? Pois é, não se engane, esse trabalho aqui está só começando, vem comigo. Fala pessoal, Elton aqui, seja bem-vindo ao canal Meia Porção, com mais uma porção de Deus para a sua vida. No livro do Êxodo, Deus determina ao povo recém-liberto da escravidão um dia para descanso. Sim, um dia para descanso e adoração, o chamado sábado. Ou descansa ou morre. Essa era mais ou menos a ideia de Deus. A questão era tão séria para o descanso que Deus coloca esse, essa questão da morte. Né? Certa feita, um rapaz teve que ser apedrejado pelo povo porque resolveu pegar lenha, em pleno sábado. Pois é, Deus queria colocar na mente do povo de que se trabalhasse demais, um dia você morreria de tanto cansaço. Não era um dia para se fazer nada, um dia simplesmente para ficar à toa, mas um dia escolhido para dar prioridade ao Deus que criou os céus e a terra. Um dia para agradecer para pedir, para louvar, ouvir e até falar com Deus. Para isso servia e serve até hoje esse dia criado por Deus. Ao mesmo tempo, esse dia era para se desligar do mundo ao seu redor, para que você pudesse ter um dia não só de descanso, mas, acima de tudo, um dia de relacionamento com Deus. Do êxodo até Jesus, muita coisa mudou. Principalmente sobre o entendimento do que era o sábado. Os fariseus, povo religioso e hipócrita da época de Jesus, entendiam que o sábado era para não se fazer nada, nada além do seu jugo. O que era o jugo? Era o limite, o limite imposto por eles, fariseus, para que você pudesse trabalhar ou fazer algo no sábado. Nada mais do que isso. Eram fardos que nem eles mesmos conseguiam fazer. Certa feita, Jesus e seus discípulos estavam andando por algumas colheitas, no sábado, é claro, e seus discípulos tiveram fome e começaram a comer e debulhar algumas espigas. E, de repente, pá, chegaram os fariseus, indagando sobre o trabalho no sábado. Jesus responde com muita serenidade e maestria, o Filho do homem é o Senhor do sábado. O sábado foi feito para o homem, e não o homem por causa do sábado. Deus havia criado um dia específico para um povo específico, em uma época específica. Mas a sua palavra não parou no tempo. Ela continua nos ensinando. Hoje em dia há quem guarde o sábado, e há quem cultue também no domingo. Deus não quer um dia específico na sua vida. Ele não quer um dia específico na sua agenda. Ele prefere que você o ame todos os dias da sua vida. Em Mateus 11, 28, ele diz, Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Quando ele diz, vinde a mim, você só pode ir a alguém se você acredita, crê, tem confiança de que essa pessoa existe, de que ela está viva, de que ela, de que ela pode te receber. E é isso que nós cremos, que Jesus está vivo, que Ele vive. Quando Ele diz, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, é das mentiras do mundo, é dos pecados, é de tudo que nos faz mal. E quando Ele diz que lhe dará descanso, é a paz que você tanto procura no seu coração. Somente Jesus pode dar e trazer essa paz para você. O que eu consigo entender e tiro para mim, é que os meus sábados são todos os dias. Cada um sábado, cada um dia diferente. Mas o mesmo propósito, de servir a Deus em paz. Jesus não quer ser o Senhor do seu sábado, ou do seu domingo, ele quer ser o Senhor da sua vida. Pense nisso. Se essa mensagem falou com você, pode falar com outras pessoas também. Que você possa compartilhar essa mensagem no Facebook, no Instagram, no YouTube, em todo e qualquer lugar. Né? Curta aí, compartilha, se inscreve no canal e que Deus te abençoe sempre. Valeu. Tchau. E então? Gostou do vídeo? Achou legal? Que bom! Tem mais vídeos como esse lá no canal, como eu já falei, né? o canal Meia Porção. Se os irmãos quiserem participar, quiserem ir lá conhecer o canal, fiquem à vontade. tá? É um canal voltado ao Evangelho, a pregar o Evangelho é, em pequenas porções, né? daí o nome Meia Porção, que Deus possa abençoá-los, guardá-los neste dia e em cada dia de vossas vidas. Eu agradeço por tudo. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau.